O ah, tá em cima, né? Sei, eu tô aqui do lado, eu acho. Ah, tá aqui ah, comigo. Tá aqui Faltam 10 segundos. 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Eu não onde fica Onde que é? que do lado de fora já, hein? desativador. O desativador está seguro agora. William, vou ali, ó. A A Cuidado, que abriu ali. William Foi William. que abriu? Ele, Ele matou. Abriu. Aliás, eliminaram as forças inimigas. A hora que você abriu, ele me viu, cara. Então, eu falei, eu vou abrir aqui, William. Bem no cantinho onde você tava, que era pra você olhar mesmo, entendeu? Eu não vi. Peido. Tá com meu celular, amor? Tá? Ixi. Tô com uma lança de fome. Tava, o banheiro deu, ah, um, deu ver, uma melhorada na né? hora que o banheiro, mano. Planejar de acordo. Os inimigos localizados na bomba. Planejar defesa de acordo. Três segundos. carregadores. instalado. Bomba localizada pelos inimigos. Nova gravação ativada. controlada. Sai agora mesmo. Ai, ah, errei os tiro nela, velho. Demorei Nossa, muito. Caralho. A Ashe entrou. A já tá lá dentro, cara. Co... Ó, tá oh, o Buck e a Ribana tá aqui. Boa, oh, caralho, Esquilo. Puta. Ó, oh, a Ash vai entrar, William. É, matou. Eu tava acertando ela, ó. Olha lá, acertei ela várias vezes, mano. Ele foi e entrava. O oh, é cho. Topando uma mina, eu marquei ela, puta. Matar da F. Vai subindo. Boa caralho. Boa, caralho. Ela tá plantando. Tá, não, ela tá na escada. Não, ela saiu da escada. Ali, ponta ah, da arma tá aqui. Na Sim. Deu a volta, eu acho. Não. Porra, moleque, uma Ela caiu Caiu na frost. Um de... um de... de... Caralho, eu joguei uma câmera da hora, mano Aproveitar das... Eu devia ter feito ao contrário, mano Deve pela janela, então pego dois Saí pela porta, mano Eu eu vi a Asha entrar Só que eu não sei fazer aquele esqueminha de pôr a cabeça, tá Para Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Eu vi, eu falei, eu vou ficar descreendendo Ó, meteu o balão em mim. Ó, oh, que vai... Tá, tá no mesmo lugar? Ah, tá no... Cudeu, tem frost. Cuidado pra quando for pular nas janelas e tal. Faltam 10 segundos. Ah, já vi que ela colocou né? o Vou Jogar um Afora, ah, é o a fora, mano. jogou foi localização da bomba e ah. o do lado de fora. O do lado de fora, cuidado. Ai meu drone... Nossa, Willian, você já tá aí? Ó, o oh, Willian, ó, o oh, Willian. Ó, oh, marquei, atira contra a parede. Marquei, atira contra a parede. Aonde? Eu vi mando Restam um agente das forças inimigas. Quem tá com o desativador, cara? Você deve recuperar o desativador. Uilha, caralho! Quinze segundos. Dez segundos. Do desativador. Vai, William, corre pra sala. Caralho, Willian, porra. Quase, mano. Não, velho, você tava com o desativador, velho. Corre pra sala. Tava com você. Você é louco. Tava, você passou por mim, velho. Com um o desativador. Ah, então, é o que eu falei. Corre pra sala, que era pra você pegar, mano. Ah, então, eu peguei, eu fui pegar, oh, eu, ufa, o cara se lá atrás, se eu, levant... Ó, se eu levantasse, ele atirava em mim, entendeu? Então, mano, eu falei, puta, então, eu fui agora quando falou 15 minutos, eu tava do lado do desativador, quando falou falta 15, que subiu todo mundo, eu peguei o desativador e corri, caralho. Mano, que não, sorte, velho, caralho, por é. segundos, mas você ia conseguir plantar, que Ó. eu não vi barulho? Ia plantando já. Ah, tá. Não. Depois que você entrou na sala e começou Sim. a plantar, já era. Foda que eu atirei em dois, mano. Duas vezes, pode me ver nunca. Mano, que susto, ah, velho. Não velho. Hã? Ah, não cai, não. A minha bomba. vai ser desequilibrado. Pareço, perdido! Os inimigos localizaram uma bomba planejar a defesa de apoio. É é a S um choque G. Posicionado na Meu Deus, velho, que isso? Os a de a câmera, velho. Ah, velho. De cima, Ash. De assim? continuar nessa zona. Ela vai entrar aqui. Ó, oh, o Ô, William, ela tá em cima, velho. Vai subindo a escada, olhando. Devagar, devagar, devagar. Hum? É. Ó, oh, a direita, a direita. Porra, Ai, William. Caralho. Seu headset não tá funcionando não, mano. Ah, vamos Porra, puta que pariu. Puta, ia ter jogado. Eu devia ter jogado uma seta. Boa, policial. caralho, velho. Tentam um agente inimigo. Tem que achar uma boa, Você sabe o que fazer. Vai, caralho. Porra, velho. Missão bem sucedida. Nossa. Aí, Sim. Não, é importante né, é importante é ganhar, velho. Depois chama aí seus miados. Demorou? Oi, tira! Valeu, rapaziada. Jogou muito, velho. Jogaram muito aí em é nós, mano. Valeu.